A qualidade de um professor é um dos fatores mais importantes que tu podes ter na tua vida. O professor é aquela ferramenta que consegue quebrar o ciclo intergeracional de pobreza. Nós sabemos, por exemplo, se tu, se tu um, um aluno de um contexto favorecido numa turma de crianças ricas, ele também vai conseguir subir Portugal é de facto o país onde, da Europa onde menos gente foi à escola. Em 1981, uma em cada quatro mulheres na população portuguesa não sabia nem escrever. Um bom professor é que o professor consegue o seu aluno Tenha um bom aproveitamento na escola e, ter um bom aproveitamento na escola, consiga ter uma vida feliz e realizada. A diferença entre o aluno rico e o aluno pobre em Portugal, e nós vimos isso pelos anos de PISA, são dois anos uh, de aprendizagem. Os professores não são os donos da escola. A escola não é feita para os professores, a escola é feita para os alunos.